Oi pessoal, tudo bom? É, a gente vai dar início agora à terceira aula do nosso curso de Jornalismo de Dados Ambientais. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o uso de imagens de satélite em investigação. Hoje a gente tem diversos bancos de dados públicos que nos trazem é, dados compilados pelos satélites e que mostram coisas como, por exemplo, o desmatamento e as queimadas no Brasil vistos de cima. Né? Permitem a gente colocar essas situações num mapa específico, né? identificar os pontos exatos onde elas ocorrem. Né? Isso, sem dúvida, tem interesse para investigações diversas porque é, muitos dos crimes relacionados a desmatamento, queimados, etc., eles não vão aparecer é, lá nos autos de infração do Ibama, nas áreas embargadas, que são tópicos que a gente viu nas primeiras aulas, por simplesmente porque a fiscalização pega apenas um universo minoritário né, desses crimes, dessas infrações. Tem muita coisa que, é, que você é capaz, como jornalista, de investigar por conta própria, utilizando esses bancos de dados públicos. Né? Então, nessa aula, a gente vai ver, num primeiro momento, como a gente tem acesso a essas imagens de satélite, alguns conceitos básicos sobre elas, e, num segundo momento, como a gente utiliza essas informações num contexto de cruzamento de mapas, para, por exemplo, identificar desmatamento ilegal que ocorreu numa determinada fazenda do seu interesse, ou então... É, que esteja ocorrendo em determinada área protegida, uma terra indígena do seu interesse, e poder fazer reportagens é, sobre isso com essas informações. Então vamos lá, vamos começar falando exatamente sobre as imagens de satélite e como utilizá-las para identificar né, áreas desmatadas ou queimadas. Nesse contexto, é, você vai ter como principal referência sem dúvida nenhuma, o Banco de Dados do INPE, né? o Instituto de Pesquisas Espaciais, que é um órgão do governo federal e é o principal órgão responsável por monitorar as mudanças de uso de solo no Brasil. Né? E o INPE ele apresenta né, bases de dados públicas em é, diferentes bases, é verdade, né? diferentes classes de bases de dados. Uma delas é o PRODES, o PRODES é um mapa do desmatamento bastante preciso, né? Ele publica, ano após ano, o incremento do desmatamento nos diferentes biomas brasileiros. É, não é só na Amazônia, tem informações cerrado lá também, por exemplo. E você vê lá, por exemplo, uma área específica que foi desmatada em 2018, uma área específica que foi desmatada em 2019, tudo isso passível de ser plotado num mapa e são informações bastante precisas, né? O DETER é uma outra classe né, de informações disponibilizadas pelo, pelo INPE. A diferença em relação ao PRODES é que o DETER ele é um tanto mais impreciso. Né? As informações do DETER elas precisam passar por outras validações para serem confirmadas como, de fato, um desmatamento que ocorreu naquela área. Mas a vantagem que o DETER tem é a periodicidade. O DETER ele publica informações... É, muito mais recentes. Então, através desse sistema, você consegue ter dados sobre coisas que aconteceram, por exemplo, há poucos meses atrás. E, além disso, também no INPE, você consegue encontrar informações sobre focos de queimada no Brasil. Os pontos é, que pegaram fogo no Brasil ano após ano. O objetivo aqui, é só para vocês terem uma ideia é, de visual, né? é fazer exatamente isso que vocês estão vendo aqui. né? Você tem informações sobre o desmatamento, uma área desmatada é, do PRODES, e se você conseguir é, obter dados sobre os limites de fazendas em bancos de dados, como por exemplo o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que a gente já conversou sobre ele na aula passada, né, é, você pode, sobrepondo, é, saber se aconteceu desmatamento dentro de uma fazenda que seja de interesse do seu, das suas investigações. Né? Então, agora eu vou fazer um exercício com vocês, é, utilizando né, um software, é, o QGIS, que é um software livre, que tem como principal funcionalidade para a gente aqui, é justamente isso, a possibilidade de plotar num mapa diferentes é, bancos de dados e ver se existem sobreposições. Então, vamos lá, gente. Para fazer esse exercício, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui no Terra Brasilis, que é o... É o principal portal de transparência de mapas do INPE, você tem a possibilidade aqui de fazer downloads desses arquivos que são chamados de shapefiles. Né? Shapefiles é justamente isso, você tem é, o arquivo com coordenadas geográficas dos dados, é, aqui no caso do desmatamento. Então, a título de exemplo, vamos pegar né, as informações sobre do sistema PRODES, do incremento da, de supressão de vegetação nativa ocorrido em 2020, cenas prioritárias. Aqui você faz o download desses arquivos em formato shapefile. Eu já fiz o download, mas estou mostrando só o caminho. E, complementarmente a isso, vamos aqui no site federal do Cadastro Ambiental Rural e acessar a área de consulta pública. Aqui você tem essa... É, base de downloads, onde você também acessa shapefiles, né? Esses arquivos aqui são shapefiles, né? O shapefiles, no caso, é, contém os limites, né? As áreas do cadastro ambiental rural registradas no Brasil. Você pode baixar isso por município. Aqui você seleciona é, o estado do seu interesse e aqui você baixa o shapefiles de todas as áreas, é, todas as fazendas, né? localizadas é, no município de seu interesse. Também a título de exemplo, vamos baixar aqui, então, a Crelândia no Acre, né? Eu já fiz o download, eu estou só mostrando o caminho. E agora eu vou mostrar como abrir essas informações aqui no QGIS, né? Esse programa de cruzamento de dados que eu mencionei, né? Vamos lá. A gente tem aqui camada, é, adicionar camada e adicionar camada vetorial. É, isso aqui é, é o caminho através do qual você vai Buscar, né? E vai, vai adicionar ao seu, ao seu, seu programa o, os arquivos georreferenciados. Esse aqui, shape1200013, são os shapefiles é, de Acrelândia, né? Que a gente acabou de baixar, que eu mostrei o caminho para baixar. Você baixa esse arquivo, ele vez zipado, ele tem várias informações aqui, na verdade, né? Você tem as informações georreferenciadas, por exemplo, sobre as áreas de. É, reserva legal, de proteção específicas dentro dessa propriedade, mas o que nos interessa aqui é a área do imóvel, né? que são os limites do imóvel. Então a gente vai lá, adiciona ao programa, ok? Feita essa adição aqui, que a gente faz muito facilmente, veja só, você tem aqui no mapa todos os CARs do município de Acrelândia, cada um desses limites é uma propriedade. Bom gente, então vamos voltar lá em camada agora, adicionar camada novamente, adicionar camada vetorial e agora a gente vai é, no outro arquivo que a gente baixou, que é o arquivo do PRODES, né, do sistema PRODES, a, as áreas é, prioritárias desmatadas em 2020, né? esse arquivo que a gente baixou lá, mais uma vez adiciona todas as camadas de informação, que você tem nesse arquivo, coloque em abrir e adicionar. Ok? Veja só. Vocês podem perceber que esse arquivo vermelho que se sobrepôs aos nossos CARs são os pontos. É, identificados como de desmatamento em 2020. Então, aqui você já tem é, facilmente visualizável dentro do mapa, né? Que, olha, título de exemplo, por exemplo, que essa fazenda aqui, esse determinado CAR, tem duas áreas desmatadas, né? Identificadas. Veja só, se você vem aqui é, no ícone de informação você tem a possibilidade de obter mais dados sobre é, essa essa área específica, né? Por exemplo, é, aqui na verdade são é, isso é uma coisa comum, né? Porque às vezes tem caras que se sobrepõem, porque é, ou, ou, existem pessoas que declaram fazendas é, dentro de uma mesma área, conflitos fundiários, né? Mas enfim, vejam só essa essa essa fazenda específica, você vem aqui informações e aqui você tem o dado sobre o recibo do CAR. Né? E a gente já falou disso em aulas passadas. Ah, mas eu quero é, saber então de quem que é essa fazenda. Né? Você tem como é, avançar nesse tipo de investigação. É, é, a gente falou disso na aula passada, utilizando as ferramentas estaduais que permitem, por exemplo, através de recibo do CAR, identificar é, proprietários de áreas rurais no Brasil. Bom gente esse exercício que eu fiz né, é, agora foi só um, um primeiro exercício muito básico né, de, de como utilizar essas informações né? Agora não tem como esgotar isso numa aula curta, é um assunto isso é realmente um universo né, de, de investigação muito amplo, mas você pode explorar esse tipo de lógica de sobreposição de mapas para fazer um milhão de outras coisas né? inclusive por exemplo, identificar fazendas que são registradas por pessoas, Dentro de terras indígenas, isso acontece, você vai ter cara né, de proprietário rural que está dentro de terra indígena no Brasil, é, ou outras áreas protegidas. Tem um milhão de cruzamentos possíveis que geram reportagens através né, desses mapas né, e das imagens de satélite. E para terminar, gente, eu só queria falar de umas outras duas ferramentas né, que eu acho que são bastante úteis para investigações. É, são, são ferramentas online que estão disponíveis aí para você utilizar como jornalista. Uma delas é o Global Forest Watch, que é um site que se dedica especificamente através, é, a compilar informações de, de dados é, de satélite. E uma coisa interessante que tem lá é a possibilidade de você ter acesso a imagens muito recentes, e específicas, diárias no Brasil. Então você consegue acompanhar meio que quase que em tempo real a evolução do desmatamento em de um determinado eh, território, eh, vale a pena explorar eh, o Global Forest Watch. E outra ferramenta que a gente tem no Brasil, muito importante, é o MapBiomas. Né? O MapBiomas é uma rede de pesquisa que se dedica basicamente a isso, a utilizar eh, informações georreferenciadas eh, e mapas para fazer estudos das mais diversas naturezas é, sobre a é, evolução do uso do solo no Brasil, a evolução do desmatamento, a evolução das queimadas, né? o uso de terras. Tem muita coisa útil lá também para ser explorada. Né? É, esse é um universo, é, não é simples, não é trivial aprender a lidar com essas coisas, exige um pouco de esforço, mas sem dúvida é um, é um campo que vale a pena a gente explorar. E tem muita história para descobrir, explorando esses mapas e essas diferentes... É, classes de bancos de dados que eles oferecem. Né? Aqui é realmente um universo onde você aprender a utilizar algumas ferramentas e saber utilizá utilizar essas ferramentas num contexto de cruzamento de dados pode te trazer informações muito, muito úteis para investigações dos mais diferentes tipos. Só para terminar essa aula, eu vou deixar aqui um desafio para você é, é, a ideia é que você é, utilize um pouco do que você aprendeu aqui conceitualmente sobre cruzamento de dados, é, cruzamento de mapas, é, e, e para resolver esse problema que é o seguinte, né, você tem aqui uma área, eu estou te dando uma coordenada geográfica específica, né? essa coordenada está dentro de uma fazenda localizada no município de Dianópolis, no Tocantins, eu quero saber se você... É, consegue, cruzando diferentes bancos de dados, né? é, do CAR, é, por exemplo, com o QGIS, é, saber quem, são, quem é o proprietário dessa, dessa fazenda. E aí eu vou até propor um desafio adicional, é que, que é mapear se ocorrer algum tipo de desmatamento desta, dentro dessa propriedade rural. É uma coisa que você também consegue fazer cruzando as informações com o QGIS. E a resposta desse desafio a gente vai dar na nossa aula prática é, sobre os temas explorados aqui no curso de Jornalismo de Dados Ambientais. Obrigado, a gente se fala aí na próxima aula.